Eu sigo o timão, eu sempre fui mais forte que você. Tá bom, faz o que você quiser. Eu vou descer então.